Alguns dias atrás, o Fallen foi clipado durante uma live onde um prata ensinou o Fallen, algo que o professor ainda não sabia. Eu também não sabia e você possivelmente também não sabe. Vamos assistir o clipe. <risos> Como é que você conseguiu dropar code sem dropar ah, não, vou nem Ah, que falei. bizarro, né? Olha, se liga só, vamos ver devagar. O cara tava com a WP nas costas e ele dropou a code. Como é que você dropar sem dropar, Até eu boguei, mano. Como é que faz isso que eu nem sei, velho? Hold, alt, left pra com um amigo. Eu nem sabia disso, velho. Ó, oh, professor, eu também não sabia disso. Na verdade, eu não fazia a mínima ideia. Vamos testar. Então tá, vamos lá. Vamos dizer que hipoteticamente eu tô aqui no competitivo, já tô com a minha K e aí eu quero dropar uma... Ali pro meu parceiro. Aí, a minha K cai. Meu parceiro tem a chance de roubar. A minha cara e eu fico com Galil. A não ser que a gente vem aqui, segura. O cara fala Alt Left. Eu não sei se é Alt ou se é contra. Segura o Ctrl o Alvo, segurar tudo. Conseguir o Ctrl. Olá! Bicho, não é que é verdade mesmo, mano Como que eu nunca sabia disso, cara Como ninguém me falou isso, velho Não faz o menor sentido, não tem no tutorial do jogo Não tem lugar nenhum essa porra No clipe eles falaram alt left, né, mano que Seria out da esquerda Vamos, vamos testar, ver se com alt também funciona Ou se é só com o control Mas eu acho que é só com o control Vamos ver, ó, segurei o alt beleza, vou dropar Galil Não, não, não, não é, não é o alt Com certeza é o control Então se agacha, dá aquela Marou, não, não deu certo, calma Vem cá abrir a compra aí você segura a ah, beleza beleza, não é que dá certo mesmo cara o pior é que é genial isso aqui mano pensei em uma outra hipótese digamos que você vai fazer um eco com um forçadinho só que você já tá sei lá de AK e você quer dropar várias Desert Eagle sem ficar com ela no inventário. Se comprar, seu inventário se você clicar para comprar vai para o seu inventário você segurar o control a ah lá você vai dropando Desert Eagle fi e você fica de Glock mano genial comenta aí se você não sabia ou se você já sabia dessa dica fica aí a dica para todos vocês é só apertar o control na hora de comprar você não perde a arma que está na sua mão. Eu achei genial. Eu provavelmente vou utilizar essa estratégia de segurar o controle na base, algum competitivo da vida. Use aí também, que é uma boa dica. E é nóis, professor. Eu tô com você, também não sabia dessa não, mano.